Olá, alunos! Bem-vindos à unidade surpresa. E o que quer dizer essa unidade surpresa? Relaxa que não tem mais conteúdo. Nesse momento, você vai ter um questionário avaliativo que é interessante você desenvolver para saber o quanto você aprendeu. Cada questão vale cinco pontinhos, mais ou menos 5% de acerto. Ao final do questionário, quando você responder, ele vai dar uma porcentagem de quanto você tem de conhecimento. O conhecimento ele está atrelado a todos os temas, todas as unidades que nós vimos até agora. Mas, Matheus, eu estudei tanto. E o que é letramento formacional? Letramento formacional, na verdade, foi esse processo enorme que passamos de 40 capítulos, no caso, 40 temas, e 7 unidades, onde você aprendeu a buscar informativa a selecionar de forma consciente, analisar de forma crítica e usar eticamente a informação. Bem, pessoal, comigo fica aquela saudade, aquele momento assim, sabe, de despedida. E para vocês também esse momentozinho né, de encerramento. Espero que vocês tenham sucesso na sua vida escolar, no ensino médio, na sua vida acadêmica e que você possa pegar esses conhecimentos e levar além jornada do ensino médio, seja na faculdade, no curso técnico ou até mesmo para a sua vida. Eu vou ficando por aqui, meu velho amigo de sempre. Agradecer a todo mundo que aparece nos créditos, que nos ajudaram, que filmaram, que editaram o áudio, enfim, que ajudaram na agenda, todo mundo que está nos ajudando, meu muito obrigado. Agradecer ao pessoal do PPGCI, em especial aos meus professores né, do PPGCI, professora Marta, professora Valéria, professora Janaína, professora Thelma e meu orientador, Pablo Boaventura Sales Paixão. Quero agradecer também né, a professora Kelly Kishnigaski, que durante a qualificação, que ela pôde estar junto né, e dar preciosas contribuições, preciosas dicas, eu fico muito feliz. E Enfim, agradecer a todos os meus amigos né, e colegas do PPGCI em memória, de um amigo meu de colega é, de programa né, do PPGCI, um amigo meu de mestrado que lamentavelmente se foi. É para você, Alexandre, que eu deixo essa saudação, né? Meu muito obrigado e um prazer imenso ter conhecido você por essa estrada. Foi uma satisfação enorme. Enquanto isso, agradeço a cada um de vocês também aqui do colégio, do Centro de Excelência Ribaldo Mendonça, né? Em especial. A coordenação pedagógica, que chegou muito junto, Ana Carla, e a direção, professor Jadson Teles, que também esteve muito presente. E todos os amigos professores desta casa, a qual eu faço parte hoje, em 2022, né? mais especificamente em agosto de 2022, onde eu gravo essa última chamada, esse último momento. né? Agradecer a todos os amigos professores que tiveram aqui colaboraram. Meu muito obrigado a você pela atenção, seja do Nordeste, seja do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, de onde você estiver assistindo essa gravação. Seja através do meu material, do material posterior, enfim. Seja você graduando, pós-graduando, mestrando, doutorando, aluno de ensino médio, aluno de ensino fundamental, quem sabe. É um prazer imenso estar com vocês. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.